Ah, senta não, senta-te aqui. Basta aí, não vais. Pessoal, a Maria não quer fazer, vou eu tomar conta do vídeo. Ai, meu Deus. Se quiserem subscrever inscrever no canal, vai estar aqui na descrição. Ai, canal. Ó, estamos aqui a combinar e tudo. Ui. Mas isso vai ser no um gerente. <risos> Chega a boa cena. Estou vestida. Não, é? isto... Chega a Marshmallow. A máscaração. Chega o E eu estou Mas batom, batom olha... Como é, é que isso se come? só isso é alguma coisa para comer Estou falando falar sério Isto come? compara lá se não é Agora pergunta é o que é que este com o Isso é o Ah, isto é isto é açúcar, completamente açúcar. Uh, Devia ser mais doce, não é? Como é que mais doce? isto é Não que isso é nerd. comprou. Não sei nada que é Beleza, já fiz. fuck? <coughs> <coughs> oh, isso tem gelatina? Não, é gelatina, é bom, mano. Ah. Ui! É bom? Super <laughs> É bom ou. Posso? Ah! Só não dá pra checar, não é é bom. Pedro, isto é um... uh, sim, bom Olha, só se por Olha, é bom assim Quê? Ai, rabo De quanto é que a valida disto? Ai, 6 Não então? Eu vou abrir eu eu, eu eu acho que vou gostar dele. Olha, é mesmo bom, É mesmo bom. Fiz o Este é de cereja e este de Coca-Cola, por isso eu é quero de Coca-Cola. Sabes? Não estou não. Não, não. É. Não, é? Não, não. é? Uma é uma isso, não. É? É um é não, não. Não, só? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, Boca. É tá eu... isso! Eu... o meu! Ou oh, oh, é o meu? É o meu! É o meu! que eu vou ler disto? Está aí! 10 ou 24 pizzas? Um, 18 pizzas! 18, 18 pizzas? Eu vou-te vou pôr isto! Eu não. Não baixo não deixa um isso, não. Já tá, já tá. Tô. Confia em mim. Não <risos> quero okay, confiar tô... em ti. <risos> eu tô... eu <risos> juro que não faço nada. Eu não sou confiado. <risos> Acho uh. que? O <risos> que é que isto mesmo? Olha, este não sabia, é muito mal. Sabe, eu vou para aí um. Por isto. É que nem é uma pizza cheia. que aspecto nojento! Hum, Não, é que isso é não quero não é. é que é que é. não que é que você não deu de coco? Não! O que é? Saudável! Super saudável! Uau! Wow, eu sou tão branca! Como um, é mais tempo que gostaríamos de mudar de quarto? Se la vi! Vai para a estúdio? Já! Estamos todo amarelo! <coughs> Next! Eu não sei como é que se faz isso, mas... Ingredientes dust. sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, magical, sugar, a sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, a sugar, sugar, sugar, Açúcar ácido, açúcar ácido. Não, fica... não, não, não, não, não. Olha, eu não consigo tirar muito mundo. Quando é que eu vou ler isso? O açúcar? O açúcar eu é de bom... boa É cara. Eu nunca sou de boa mais. É de é boa mais com o açúcar? Não. Com o açúcar, se mais no Brasil. Diga aí por baixo. Com o açúcar. Mais cedo é então, é é é é é no Brasil. E nada a dizer. Sim, porque é a Maria adora os brasileiros. Adoro. E o Brasil? É. O é e Brasil? Já constelaram, não é? Fácil. Já foi a coisa para o Rio de Janeiro. A sério? Não faz nada. What the fuck? O Rio de Janeiro? Sim. Não sabia. Não sabias. O Rio de Janeiro? Ya, yeah, tipo, aí em dias no Rio. Mas foi tipo... Não dá, sim. <risos> Enxei-me aqui e... Chegou lá, então. Estava a quente tá da que a máscara ah. da que acabou. Ah. É e depois começou a chover e estava muito calor. E foi a fiscina, passou? Ya, yeah, lá também choveu. E isso aí foi a oferta da loja? BABY ROOF Olha na história. Estelera É Mas isso é mais americanos Oh, são Estou oh, gostar so Nem posso comer chocolate Que cheira ensina... a não. Já Não, que cheira a pico Acho que vai gostar Não? É mal é é tipo sneakers. Mais, Não? Que é cheira sneakers. Mas mais mal Mas este é tipo de coisa que eu comia hum. que em não? Paz, bem. Mm. Mm. Tipo, assim que Não. Contém a fica só em. Só Olha, vê É bom. Tipo, são de 10 em Eu comia. Não, Agora, eu trabalho melhor. O que comprar? 8 Agora temos umas deixar. que podem calhar. Conforme a cor, pode calhar. É só que Não vai ver nada? Eu depois passo um prazer. Yeah, mas... Olha, vai aparecer aqui agora. Olha, tá! Ah. E vai ter que ir deitar. Hum, como é que vai sair? Uma Sangue? Uma mãe. Sena do ouvido? Sangue, pô! Oi, é duro. Não tenho, não tenho. É é Sangue, eu perdoe. E já me mal. É é o sabão. Sabão não. Que dois o Tu és amarelo? Não, adorável. Pois, vamos testar outra vez. Uau! Duas vezes seguidas! Tan tan! É não dá para tu encaixar! Demora em 17, eu, eu, eu não sei se isso. eu percebo isto. Isto ia mudar o Não sei se eu percebo isto, cuidado com a qualidade dela. Não sei se eu é percebo isto. Depois se vocês portarem este vídeo, deixem um like, que partilhem. Quer é para a menina ter muitas visualizações. Não é assim que <risos> Quiser partilhar, claro. Não quero mais, está bem? Desmetam um. Amarelo. o yeah, um amarelo. É, experimentam o que está. Não, não, não mais experimentar sabe está? Estás a ver? Há com o amarelo. Mas ficar com medo. Olha, a lava Maria acabou de publicar um vídeo. Como acabou? Vou aí ver. Ideia é de edição? foto, edição, multiplica-te. Veda 21. Estou no dia 21. Vai então, ainda acabaste de ver. As pessoas. Hã? Hã? minha? A minha cabra? Não, não estou a dizer. O vídeo vai ser este. Vai ser amanhã? Não. Olha, <risos> <Não. risos> estou... estou... vai ficar o um chão, vai. Vou... Não é o livro. Estou ver. Não sei se está a ver. Ah. Ah, tu um oh, <risos> não está verde. Ainda achava o meu macabro? Sai. Deixa-me mal. Ui, ficou sem cor, acabou. claro. Não nada. Tanto sucos Ah! Vai passar aqui. Os mini-surros. Alguém foi? Oh, sei <laughs> a Eu, Eu não tô com surro. Pega é um pouco é de gordura. Enchei os Sabe a canela, não sabe? É tipo churros. Mas se boi Mas é o mesmo sabor? Mais ou menos. Aposto que se eu deixasse comer isso tudo. São bons. São bons. Não. São bons. São bons, são. Os são os churros. São acima, são maiores. Yeah. E olha o assim. que fiz aí. Mini, tá? 60 euros que gastaste, Maria João? Foi um ano e meio Tudo isso. por causa deste vídeo. O que ela faz por vocês? Não. Nem queria. Nem queria. Olha, se é tiver a é possibilidade de comprar, muito bom. Meu. Os melhores foram as de A oferta. Sem Se gostaram, deixem aí like. Deixem vos vosso like. <risos> Mesmo que não tenham gostado. Ah, uh, Espero que tenham gostado. Vamos chegar aos 5 mil likes. <risos> <risos> este vídeo vai ter um milhão. De The... unlikes.